deputada Gleise Hoffmann do PT do Paraná, a próxima oradora, a participar dessa fase de breves comunicações da sessão plenária de hoje. Obrigada, senhor presidente, senhores deputados, que nos acompanha pelas redes sociais. É com grande tristeza que eu subo hoje nessa tribuna. O governo federal, o governo de Bolsonaro, começa a pagar hoje o tal do Auxílio Brasil, o programa que eles criaram para substituir o Bolsa Família. Acabaram com o Bolsa Família, um programa de 18 anos, estruturadíssimo, que foi um dos responsáveis por tirar milhões de pessoas da miséria. Mas como o Bolsonaro tem interesse eleitoral, fez um programa dele. Só que o programa do Bolsonaro jogará mais gente na miséria. Os dados são estarrecedores. E os dados que eu tenho aqui são os dados do governo, do Visdata, que fala sobre quem recebia auxílio emergencial, e do MDS, que fala quem vai receber o Auxílio Brasil neste mês de novembro. Os senhores sabem que hoje milhões estão nas filas, nas frentes da, das caixas, na frente das caixas econômicas, na frente das prefeituras, para saber o que vai acontecer com o auxílio. Pois é, e essas pessoas terão uma profunda decepção. Mais do que isso, a dor da fome. Das 39 milhões 355 mil pessoas que recebiam o auxílio emergencial. Apenas 14 milhões, 506 mil pessoas receberão o Auxílio Brasil. É isso mesmo. 25 milhões de pessoas não receberão auxílio nenhum do governo esse mês, apesar de estarem em situação de miséria, de não terem como comprar comida decente para sustentar as suas famílias. Eu pergunto, como essas pessoas vão fazer o que essas pessoas vão fazer sem ter dinheiro, sem ter os 300 reais para comprar comida? São 25 milhões de pessoas e as 14 milhões de pessoas que vão receber, as 14 milhões 506 mil pessoas que irão receber, não receberão 300 reais, nem os 400 reais anunciados por Bolsonaro, receberão em média 200 reais. Eu pergunto para os senhores, a fome espera? Quantos de vocês conseguem ficar três ou quatro dias sem comer? Ou comendo o mínimo? A fome não espera, a fome dói, a fome humilha. E é isso que esse governo de quinta categoria está fazendo com o Brasil. Desestruturou um programa e cortou um auxílio emergencial. No meu estado, o estado do Paraná, 1 milhão e 800 mil pessoas recebiam o auxílio emergencial até outubro. Agora, esse mês, apenas... 400 mil pessoas receberão o Auxílio Brasil, o Auxílio do Bolsonaro, e receberão cerca de 200 reais. Isso é inconsequência, irresponsabilidade, maldade, é de gente que não tem caráter. E onde está Bolsonaro? No Catar, passeando de motocicleta. Estava ontem, não me lembro em qual país, do Oriente Médio, tirando fotografias do quarto luxuoso, que custa 46 mil que custa 46 mil reais a diária ele disse, não, mas foi o rei que pagou mas não foi o rei que pagou a viagem dele não foi o rei que pagou o secto de gente que ele levou junto, que não tem nada a ver com a viagem que ele fez o que, que ele está fazendo lá? Por que, que ele não responde à fome desse país? Enquanto isso, o seu povo, Bolsonaro come osso, come pé de galinha passa fome, eu quero saber o que ele vai fazer para 25 milhões de pessoas que não receberão auxílio e para essas que receberão com a palavra, deputado Hildo